bande guru padad dandam bhakta vindasam se Se-caitanya-prabhu-bandeta-ananda-samanditam se nanda nanda nanda bande radhika gopi jana Samayitam vindam vanam hara vancha kalpataru ki pasindu bevacha patitanang pavune bhavishna bibyo namo namah mukankaroti bhaachaalan pangunlanghetiye yatki pata mahang bandhi parama nandomado brinda Snavakti pade devi shatta vatoe namu namaha Nara yunanamaskrita noroncheva norottamam Devim tato jayomudir Shankirtane kishno kato Gauri apatrasho prakasane sada anurakto guru bhakti yukto bhakti pramadaaksha jagod varunu dhayam sadha paribhagna babhishto hum teethas padam siva saranya betatiham panutaval bhavadhipu tam Vande-mahapurushati-charana-rabhindhama Yad-padha-pallha-vanakha-chandha-vani-chhatay chhatay vis pura jeetakimipigavadusva saradhika mai kada Sri Krishna-chaitanya-pravunita-nanda Shri Adhaita Gadadhar Gaura Bhakta Krishna Chaitanya prabhu Shri Adhaita Gadadhar Sivasadihe Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Ajahnulam bitavujo kanaka budhatu Sankirtanai kapitaru kamulaya takshu Visham baru vijabaru Bande priya Karu Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, nama miganghe tapad bhankajam sura suroir bandhito di parupam muktin naranam ganga jata kalabam Gauri nirantar abhishehi tavaam bhagam nara yano brya manangmadap haram baranasi bhajavi shanatham vagi sajusho badani lakshmiir jascha vakshasi yasya sthidai Vam Nishinga Haji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ram Ram, Ram. bhayam pramattasya vanisho pishat yatah sa aste shahsahat patnya jiten dhyasya atma ratir buddhashya sangaaravandhan kinnukaroti avadyaam bhayam pramattasya vanisho pishat bhayam pramattasya vanisho pishat yatah sa aste shahsahat patnya jiten dhyasya atma ratir buddhashya sangaaravandhan Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhaktisiddhanta Bhakti, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru disse: Se alguém gritar, não me perturbe. Se alguém disser, não me perturbe. Me, li, me deixe em paz. Deixe que eu viva a minha vida pacificamente. Que é o dia para. As pessoas que falam assim têm uma forma passiva de luxúria. Eles, eles têm cama, luxúria, de maneira sutil. Externamente, talvez você não veja, mas eles têm uma luxúria passiva. Por que, que eles precisam dizer que querem estar sempre em paz, sem nenhuma perturbação? Quando nós sabemos que o mundo material é cheio de reviravoltas. É, este mantra diz, qualquer tipo de problema que venha para mim, eu aceito prontamente para o serviço do Senhor Supremo. Qualquer tipo de problema que venha na minha vida, eu vou aceitar com todo o coração feliz. Tudo ocorre de acordo com minhas atividades precedentes, passadas. Portanto, eu vou ter que passar por essas provações e vou, se eu tiver que sofrer, eu sofrerei com alegria ah, para o serviço dos Vaishnavas puros e para o Senhor Supremo. Se eu quiser ficar pensando só na minha segurança, na minha, no meu conforto, tudo para mim. Então, com certeza eu não sou um devoto. Um devoto não tem, não tem esse tipo de humor. Um devoto não tem esse desejo de se proteger o tempo todo, de se dedicar a si mesmo. Devoção significa dedicação. Dedicação a quem? A Deus, a Krishna. Às vezes a gente pensa, se eu for morar na floresta, lá vai ser muito bom, não vai ter problema lá, ninguém vai vir disturbar. Mas para uma alma condicionada ficar isolada pode ser ainda pior. Nós pensamos que se nós tivermos um lugar bastante isolado na floresta, será bom para nós e ninguém irá perturbar. Então eu vou fazer bhajana lá. Mas é perigoso isso para a alma condicionada ficar sozinha e isolada. A alma condicionada, ela carrega a sua mente condicionada. Todos os seus anartas virão com ela. Se no coração está cheio de anartha, todos esses defeitos, ela leva consigo, não adianta ela ir para a floresta. Ela leva todos os samskaras negativos, os anartas, para a floresta, os defeitos, né? anarta quer dizer os defeitos do coração. Noite e dia nós temos que tentar fazer o Mahamantra, mantra mas se a minha mente não consegue tocar o universo transcendental, minha mente fica indo de uma coisa para outra material. Minha mente pode ir de um lado para o outro. Mesmo que eu esteja num lugar solitário, se minha mente for para algum lugar dessa maneira, nós não podemos viver fazendo um bhajana solitário, porque se a mente está indo de um lado para o outro, isso não funciona. Então, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, quando nos alcançamos, um nível mais elevado, quando nós estamos cantando os santos nomes, e nós nos lembramos dos passatempos de Krishna e dos Vaishnavas, nada material toca a nossa mente. Esse é o sintoma do Devoto puro, existem muitos sintomas, mas o sintoma do Devoto puro É que eles não sentem perturbações. O devoto puro não sente problemas, ele está sempre satisfeito. Porque a mente dele repousa aos pés de lotes de goranga de Krishna. Como que eles podem se sentir insatisfeitos? O que quer que aconteça, eles se sentem satisfeitos. Eles não estavam estar com ansiedade, excitação, nada disso. Porque os seis inimigos, se eu vou à floresta, meus seis inimigos me seguem. Cama Kroda, Loba, então luxúria, ira, a, a, a avidez, todos eles. Então, pelo poder do kirtana, quando o meu kirtana se torna perfeito, não contaminado por concepções materiais, quando o meu kirtana alcança a perfeição, quais são os sintomas? Quando o meu kirtana não está contaminado por nada de material, nenhuma concepção material, eu canto os santos nomes ou os bhajanas de maneira perfeita quando eu não, nada material se conecta com esse ato. Então nós não só nos lembramos do Dhamma, dos, dos passatempos de Krishna, dos devotos do Senhor. Só isso. Artificialmente você pode tentar praticar o Astakalya Lila. Os tolos falam isso. Eles estão vestidos de devotos. Eles, eles dizem, nós somos devotos, nós estamos vestidos com tilaka, com, segurando a Japamala, Eles querem provar que eles amam os Vaishnavas, mas não é verdade. Veja, se você descobre que algum grupo vai respeitar, seu próprio guru, mas não vai, vai desrespeitar os outros santos, não vai seguir as instruções dos outros santos, então eles não são devotos, eles são materialistas. Porque se eu amo meu guru, seguramente eu amo o Bhakti Rakshakshida Goswami Maharaj. Se eu amo Bhakti Pramodho Puri Goswami Maharaj, eu amo Bhakti Deitamada Goswami Maharaj. É um fator automático. Uma vez. Um voto durante um mês de Kártika. Chamadas Babaji Maharaj estava dando Harikatha um lugar no Punjab, no estado do Punjab. Uma vez eu estava dando Bhagavakatá num templo que eu não gostaria de nomear, pois eles são muito materialistas lá. Então, eu pronunciei para eles algum sedanta que para eles era revolucionário, eles nunca tinham escutado. Isso era algo novo para eles. Eu disse para eles que o Sankirtana é proibido para a alma condicionada, eles ficaram nervosos. Eu disse: o Sankirtana é proibido para alma condicionada, 100%. Se nosso Guru Deva, nosso guru Deva fazia? assim eles faziam. Por conta da misericórdia sem causa dos Vaishnavas, eles queriam trazer alguma mudança no seu coração. Quando eles fazem o Kirtana, o Kirtana dele, eles são o nosso Guru Varga. Então, o Kirtana deles é purificador. Ontem nós falamos sobre isso. Falamos sobre isso. O que é sadhana-bhakti? Então, eles querem dizer que o kirtana é sadhana-bhakti, mas o kirtana não pode ser aceito como sadhana-bhakti. O Vaishnava puro, eles têm poder. Então, eles estão sentados diante de você. E se eles falam para você fazer o kirtana, eles vão dar poder para você, se você segue a ordem do Guru dos Vaishnava, você recebe poder espiritual. Então, dessa maneira, você estará protegido, o Kirtan é feito como uma prática, mas você não realiza isso. Você não sabe o que você está cantando, sabe? Um dia eu estava dando risada. Tem muita risada de Shambhava. Uma vez umas pessoas do Punjab, eles estavam fazendo um kirtana muito doloroso no qual era descrito as lágrimas de Mahaprabhu. É um kirtana que Mahaprabhu faz chorando. E eles fazem aquele Kirtana chorando e dançando. Ah, cantando e dançando. Como se fossem felizes felizes, mas era uma letra muito triste, um kirtana no qual Mahaprabhu sente as dores da morte pela separação de Krishna, e eles acham, ah, esse kirtana é muito legal, e eu ri de Shambhava, eles não estão entendendo a letra, é bom que eles cantem, claro, mas se eles entendessem a letra, seria melhor. Eles, assim que se você canta sem entender, você canta um papagaio. Se eles tivessem entendido, eles iam perceber que eles estavam cantando errado, porque era uma letra triste. Mas isso é uma maneira que Krishna tem de esconder coisas secretas. No Chaitanya Charitamrita, nós encontramos que Krishna das Kaviraj Goswami diz, no Chaitanya Charitamrita, for whom para quem we via for whom we fear to speak all about secret vaishnava if they are lamb dizendo like goat lamb como as ovelhas elas têm lã, né? Então, se você vai explicar filosofia para as ovelhas, talvez elas não entendam. Shri Krishna das Kaviraj dizia eu não consigo parar de pronunciar os segredos da filosofia védica. Eu tenho é, é, desejo de pronunciar tudo isso porque esse siddhanta é muito lindo e sofisticado, mas eu tenho medo que se os materialistas não entendem o que eu estou dizendo, eles vão criticar tudo isso. Então é melhor que eles não entendam. Eu posso falar, mas os materialistas, eles vão ficar indiferentes, então isso é bom uma proteção. Eles não entendem a língua do kirtana, eles não estão cantando sem saber o que estão cantando. Eles ficaram muito bravos comigo quando eu disse que esses siddhantas tristes são proibidos, esses kirtanas tristes são proibidos para a alma Que existem kirtanas que são proibidos. Então, quando eu comecei a dar harikata, eles disseram para mim, eu nunca ouvi na minha vida inteira o siddhanta que você está pronunciando. Bom, e eu respondi de Shambhava, é uma questão sua, não sei por quê porque esse é o Siddhanta. Então, Gurudev Shira Bhakti, Pragyana Kesha, Gusem Maharaj, eu costumava dizer. Você pode continuar ouvindo Harikata e aos poucos você vai descobrir a sua conexão total com Krishna. E aí você vai fazer Jama Kirtana para devotos muito elevados, elevados. Sobre a guia de Bhaktivedita Mada Maharaj, se alguém fizer esses, falar sobre esses kirtanas dos passatempos de Radha Krishna, né? isso só pode ser feito sob a guia de devotos puros. Eu estava discutindo esse ponto. O senhor Brahma estava falando com o seu neto, com o seu descendente. Vrata. Se você vai para a floresta para fazer um no solitário, vocês têm que, você vai carregar seus seis defeitos. E se você controla seus sentidos, seus órgãos dos sentidos e a sua mente, que problema? se eu me alcanço a posição de detentor, de controlador dos meus próprios sentidos, se eu controlo minha, minha mente, meus órgãos do sentido, e se eu ficar na sociedade dos materialistas, qual é o problema? Eu estou controlado e ninguém vai me disturbar. Veja meu, meus descendentes, o Senhor Supremo me deu esse serviço. Controlar esta criação. Então eu vou carregar esta ordem do Senhor Supremo. Agora essa responsabilidade será sua. De cuidar do mundo material. Mas você quer ir para a floresta? Eu, diz o Senhor Brahma, Sankara Bhagavan, seu pai, Manu Maharaj, todos nós, todos nós carregamos as ordens do Senhor Supremo. Ninguém viola as instruções do Senhor Supremo. E por que, que você não vem também servir ao invés de para a floresta pacificamente? Então, dessa maneira, o Senhor Brahma. Vai ensinar seu neto. A mesma coisa está dita no Bhagavatam. O que está escrito no Bhagavatam? Este mesmo verso. Então, isso está explicado no 11 canto, quando Krishna conversa com Uddhava. E o que ele diz? Que qualquer tipo de medo vem de uma concepção dual. Se você pensa que sem Krishna existem muitos Tattvas, não, o Tattva é único. Se você. Retrocede filosoficamente, você percebe que todas as verdades são únicas, são a mesma. Retrocede no sentido de ir à origem da filosofia. O tattva, a verdade é única, mas ela se manifesta em diferentes variedades. Se você conseguir enxergar isso, eu garanto... Se você conseguir ver o Senhor Supremo, se você realizar o Senhor Supremo no coração do seu inimigo número um, esse inimigo não pode fazer nada contra você. Teste-se. Faça esse teste. Se você vê o Senhor Supremo no coração do seu inimigo, seu inimigo não pode te matar. Se você ver o Senhor Supremo no coração do tigre, o tigre não vai poder te, te, te, te devorar. E a cobra, a mesma coisa, não vai poder te comer. É uma coisa prática. Você tem que realizar 100%. Não é uma pecinha. Uma, um teatrinho. Você tem que enxergar Krishna. Então nenhum problema vai lhe tocar. É impossível. Então no Bhagavatam. Está escrito isso, tanto no quinto canto, quanto no décimo primeiro. Quando que você tem medo? Quando você acha que o seu dinheiro é um tatva separado. Que a sua terra é uma verdade separada, diferente de Krishna. Você quer proteger sua esposa você vai proteger seus filhos, sua filha. Então, toda a responsabilidade vem para cima de você, para a sua cabeça. Quando você pensa dessa maneira, que a sua mente vai se separar, se dividir em coisas que são separadas de Deus, um pedaço da sua mente vai para cá, o outro vai para lá, você mesmo vai ficar pensando na sua a própria proteção, seu seguro de vida, seguro do carro, tudo isso você quer assegurar. Você quer assegurar a sua vida pessoalmente, por conta do seu falso ego. Por conta do seu falso ego, todas as responsabilidades caem sobre a sua cabeça. O Christian diz, ah, você quer ser responsabilidade, ah, se responsabilize, você não está rendido a mim, você quer depender de você mesmo o que, que você pode fazer? Mas quando um devoto puro toma abrigo no Senhor Supremo, torna-se responsabilidade do Senhor Supremo a proteger tal alma. Isso é algo básico. Então, então muitos medos vêm para a nossa vida. quando a quando sua mente funciona, funciona. <coughs> a mente funciona como um compasso se você muda a direção da agulha do compasso, os círculos mudam de direção. Eles borram, eles saem do prumo. Então, com essa mente agitada, nós não conseguimos nos concentrar numa Prakrita Advajan na verdade transcendental absoluta. Uma vez eu disse diante de muitos sábios numa assembleia, enquanto eu não estiver estabelecido em Adwai Tattva, eu não devo sair para pregar. Tente se lembrar disso. Enquanto eu não estiver estabelecido em Adwai Tattva, eu não devo pregar. Porque se eu for pregar, eu vou ver uma mulher linda lá. Eu vou me sentir atraído. Um homem bonito? Oh, que prédio lindo. As opulências materiais me capturarão. Então, enquanto eu não estiver estabelecido no adva-gyan Tattva, na verdade transcendental, então eu vou ver as coisas como separadas de Deus. Eu não vou ver uma coisa só. Se eu enxergar tudo como uma coisa só, se eu puder ver tudo através de uma única visão, da visão da verdade absoluta, eu consigo enxergar a diversidade, Krishna cria a diversidade, é um arranjo dele. E as pessoas, por exemplo, opulentas ou bonitas, ou os apartamentos, as casas, são um teste que ele me apresenta, mas se eu divido a minha visão, pode ser ok só se eu enxergar tudo através de Krishna. Se você conseguir perceber que tudo é uma, uma coisa única, então aí você não vai ter problemas. Então, um tatua único, in unity, unity in a unidade na separação e a separação na unidade. Você tem que realizar isso. Está tudo em Krishna, mas Krishna cria a diversidade. É ele que cria a diversidade. Se você estabelece isso, se você está sempre enxergando isso, então você não vai ter problemas. Você sabe que existe um único tatua, uma única verdade dentro do infinito. Quem sou eu? Quem é você? Quem é ele? Tudo isso é um tatua único. É por isso que você deve se lembrar que um certo tempo atrás, Chamdas Babaji Maharaj, mencionou numa aula que os quatro Kumaras perguntam para o Sr. Brahma, como que Chita entra na matéria e como que a matéria entra em Chita. Chita é esse foco da consciência à consciência. Então, nesse momento, o senhor Supremo se manifesta na forma de um cisne num lago. Estes <risos> cisnes, que se apresentam diante dos quatro Kumaras, eles estão na forma de crianças, mas eles não têm. Não dá nem para falar da idade deles, né? Eles têm a aparência de meninos de cinco anos. E são os quatro Kumaras, os quatro filhos do Senhor Brahma. Eles aparecem como quatro meninos, mas eles são muito antigos, eles nasceram milênios atrás e o cisne vai falar alguma coisa com eles, eles vão dizer, esse cisne quer falar conosco, então os quatro filhos perguntam quem é você, o que você quer dizer, ele fala com o cisne, Naquele momento, o Cisne vai dizer: Vocês são Tattvagyanis, vocês têm conhecimento sobre a verdade. Por que vocês estão perguntando isso? Por que vocês perguntam quem eu é sou? Quem é você? Diz o Cisne. O Ramsal Cisne pergunta: Que absurdo vocês perguntarem para mim quem eu sou. No universo inteiro existe um único Tatva. Então quem eu sou? Por que o sábio ama sempre a todos? Porque eles veem o Senhor Supremo em todos. Ele vem uma verdade única. Ele vem uma única verdade em toda a diversidade. É por isso que eles amam a todos. É por isso que eles não têm inveja, não têm ciúme, não competem em nada, não querem brigar com ninguém. Eles não competem com ninguém, mas a alma condicionada compete. com quem nós podemos competir se a verdade é única? Então, a resposta do, do cisne foi perfeita. Ele era o Senhor Supremo, Ele era um avatar de Krishna. Ele responde, A essa pergunta que vocês estão fazendo é absurda. Como que vocês vão perguntar quem eu sou, quando nós sabemos que só existe uma única coisa acontecendo no infinito? Se você pensa que você é separado de mim, então você se isola desse conceito, da verdade absoluta. Então, muitas vezes, Shambhadas Babaji Maharaj disse que ele, ele falou em grandes assembleias, com grandes acharyas, e ele disse, Shambhaba disse, até o tal momento em que eu me estabelecer perfeitamente no Adagyantatva, eu não posso ir pregar. Eu não tenho direito de pregar se eu não me estabeleço nessa verdade, se eu não realizo isso o tempo todo. Somente os devotos genuínos podem pregar. Mas o contrário, no meio da pregação, ele vai se apaixonar por uma moça nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa acontece em todo lugar. Eu não estou contando uma historinha, isso acontece em todos os lugares. No nome do Bajana, as pessoas vão pregar e se apaixonam. Eu não estou fazendo uma historinha. E as pessoas estão, são almas condicionadas, mas estão gritando Hare Krishna, Hare Krishna, batendo no tambor, mas isso aí... É pureza? Essa é a condição da pregação. A pregação não pode ser feita dessa maneira. Eu posso falar de um ponto importante. Krishna quer pregar através de Udhava e ali ele vai revelar todos os segredos da pregação. Um dia, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, discípulo de Bhakti Pragyana Goswami Maharaj, foi pregar em determinada localidade, e alguns devotos foram com ele. Quando ele chegou nesse lugar, Vamana Maharaj se sentou para cantar o bhajana, para cantar os santos nomes, e um brahmachari nesse mesmo momento convidou uma mataji da casa onde eles estavam. Esse brahmachari convidou as pessoas da família, não? Tem pessoas de família, às vezes, quando nós vamos pregar na casa de alguém. Mas aí esse brahmachari chamou essa mataji com uma concepção material. Ele estava com um sentimento material, ele se sentiu atraído. E Vamana Maharaj percebeu, falou aquele brahmachari chamando aquela moça para vir aqui com uma concepção material, o que não é apropriado, porque os devotos, os brahmachários, os sannyasis eles sempre devem olhar para as mulheres como se fossem suas mães ou filhas, mas não como esposas, obviamente. Eles não devem desenvolver rela relação afetiva com a, com, no ambiente devocional. É proibido. Então você pode vir aqui até o meu quarto. Disse Vamana Maharaj, você faça suas malas e saia daqui agora, Por quê? Por quê? porque eu estou te dando essa ordem, você empacote a sua mala e volta para o templo, você não vai ficar aqui, você não pode pregar, porque agora hoje em dia no campo, no, no ambiente da pregação, tudo está permitido. Então, Hoje em dia as pessoas se permitem isso. Todos que vão pregar vão enfrentar esses obstáculos. Porque a alma condicionada desenvolve relações com outras almas condicionadas. E um grande problema se manifesta. Então, um grande problema é esse. E vamos Goswami Maharaj falou para o seu discípulo. volte. O you know. Maharaj to me. está dando uma bronca para nós. Vocês deviam ter feito uma coisa bem feita, porque se vocês fazem o Seva pela metade, vocês não pensam na, em todos os, os, os, os desdobramentos do Seva. Porque Maharaj recebeu um telefonema e ele não deveria ter recebido esse telefonema durante o Harikata. E alguém cometeu alguma imperfeição. Ele nos corrigiu. Muito bem, voltando ao assunto. Se eu estou 100% conectado no Adva eu posso pregar. Se eu não estiver totalmente realizado, eu tenho que estar conectado com o Devoto Puro. Porque por conta da influência dele, eu estou protegido. Mas se eu quiser me dar ao luxo de ter liberdades pessoais, aí sim eu vou me contaminar. Vejam bem. Então, você só pode sair para pregar se você alcançar a verdade suprema. Ou se você estiver 100% refugiado nos pés de um devoto puro. Se você for pregar, mesmo que você esteja dizendo que você está é, rendido aos pés de lote de um devoto puro, mas você se reserva direitos materiais, aí você cai. Então, para Narada, o Senhor Brahma vai dizer, você tem que pregar de maneira apropriada para que os devotos comuns, para que as pessoas comuns devolvam, desenvolvam o Bhakti aos pés de lotes do Senhor e Supremo. See, Brahma, come on. Brahma will então o Brahma vai dar um conselho. Então, o Senhor Brahma pronuncia este mantra. Toda a compilação dos, dos passatempos do Siddhanta do Senhor Supremo deve ser apresentados com perfeição por aqueles que alcançam a purificação. Vá então, diz. O Brahma, Anarada propague esse conhecimento. Essa é a instrução do Sr. Brahma, a Anarada. Como que você vai pregar? Como que você vai pregar? Então, Sarvakmani Akila Dharai, Sarvakmani Akila Dharai, quer dizer, que é o... Quem é o coração e a alma dos universos infinitos? Sobre isso você deve falar. A alma condicionada deve desenvolver devoção a este que é o coração e a alma de tudo que existe. Com este humor você deve pregar. Você deve pregar de tal maneira Oh, que todas as pessoas se rendam aos pés de lótus do Senhor Supremo. Eles devem desenvolver devoção pelo Senhor Supremo. Mas como as pessoas estão pregando hoje em dia? As pessoas estão seguindo essa instrução original do Senhor Brahma? Com essa concepção você deve pregar, essa é a verdadeira pregação. A palavra pregação, sem isso, ela é trapaça, não é pregação. Então, o Senhor Supremo, na Ji Maharaj, já tinha sido treinado. Mas mesmo assim ele pede para Krishna explicar-lhe mais uma vez a verdade suprema. Buddhava vai dizer, se você quer que eu me torne um pregador, um acharya, então ontem eu já disse. Eu vou me render aos pés de lótus, Dos seus pés de lótus, Arjuna diz a Krishna, no começo do Bhagavad Gita, mas é somente quando o Gita acaba, no 18º capítulo, nós descobrimos que Arjuna vai dizer, finalmente agora eu me rendi a você no início ele diz me rendo a você mas só no final do Bhagavad Gita Arjuna realiza o que significa essa rendição ele vai dizer finalmente o que você disser eu vou obedecer então no começo ele diz eu me rendo a você mas isso é algo preliminar pois o discípulo só uh, alcança um nível de perfeição quando ele, quando ele sentir isso, quando ele disser isso. O que quer que você diga, eu vou fazer. No, o seva dele não significa quando ele está limpando o chão, cozinhando para mim, fazendo serviço, fazendo isso e aquilo. O que está que no coração dele? O que está que na mente dele? É isso que importa. Tem muita gente que faz serviço durante muitos e muitos anos, décadas. De repente, se associa com uma mulher se casa e vai embora do templo. Isso acontece toda hora. Então com qual concepção a pessoa vai fazer o Seva? Ah, ele fez Seva, ele é grande. Não. O que estava no coração dele? Ele obedeceu todas as ordens do Vaishnava puro? Então tem muita gente que se associa com o Vaishnava e depois vai se esconder no banheiro para se associar com mulheres. Isso também acontece. Então, quem está cozinhando, quem está fazendo guru-seva, com que sentimento, isso é o segredo. Essa é a coisa principal. Um homem faz guru-seva durante muito tempo. Então, nós descobrimos, ah, ele queria formar um acharya, por isso que ele estava servindo. Você não encontra um homem que sirva o guru sem motivo nenhum. E isso pode ser chamado de Seva, tem que falar Harikata para ter dinheiro e posição, não pela satisfação do Senhor Supremo. Se eu falar Harikata pela satisfação do Senhor Supremo, o mundo inteiro vai vir me atacar. Ele não pode suportar a verdade. Essa é a situação. Kali chegou nesse nível, quem está fazendo Guru Seva, com qual humor, isso é a coisa mais importante, mas você é um tolo e não percebe, não entende o que eu estou dizendo. Você não quer entender? Kuresh, o discípulo de Ramanuja Acharya, tinha um serviço totalmente perfeito. O Guru Seva de Kuresh era perfeito. Ele não tinha desejos. O Guru Seva de Bhakti Pragana Kesha Goswami era perfeito. O Guru Seva de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eu posso provar tudo isso. Para Prabhupada Bhakti Siddhanta, nós vamos discutir uh, o que ele achava desse serviço nas próximas aulas de Shambhava. O que o guru acha do, do serviço do discípulo é o que importa. O show que você faz na frente das pessoas e quer dizer que é guru seva, isso não me engana. Por que você fica bravo comigo? Porque você não pode me enganar, não é? As pessoas ficam bravas comigo porque eles não podem me enganar. Por isso eles ficam bravos, se eles têm a oportunidade de me enganar, eles vão dizer Ah, que grande Vaishnava. mas como eles não podem me enganar, eles ficam bravos comigo, acham que eu estou sendo duro demais, então com que humor você faz Guru Seva, isso é o que importa, precisa ser corrigido isso, então um ponto vital, se o Guru me der instruções, se eu puder carregar a ordem do guru, esse é o certificado, se eu puder cumprir essa ordem do guru, se eu cumprir a ordem do guru, e isso é difícil, dia a dia nós podemos tentar entender isso, entender como Prabhupada Bhaksadana enxergava esse fato, se você não conseguir compreender isso, você está diante de um grande problema. O Guru me deu uma ordem, faça esse, esse serviço aqui. Você fala, ai ah, que problema. Isso está errado. Porque você está concentrado em outras coisas, você não está concentrado no serviço ao Guru. Se a minha mente estiver ancorada no comportamento do Vaishnava no Guru Charan. Ninguém, nenhuma personalidade desse mundo Pode me dar problemas Eles podem tentar te, te criar obstáculos Mas eles não vão conseguir Se a minha mente está ancorada No, no, no serviço ao guru Nenhum figurão vai poder então, Criar problemas para mim Não importa quem seja Esse é um ponto fundamental Então Então Arjuna finalmente vai dizer no 18 oitavo capítulo, agora eu vou obedecer qualquer coisa que você me diga. O que quer que você falar, eu vou cumprir. Esse é o sintoma de um devoto puro, de um, de um discípulo purificado, que alcançou a perfeição. Então agora Uddhava vai falar, se você quer me fazer de mim um pregador, então, por favor, me dê conhecimento. Ontem eu já disse que o Dava vai dizer: Moramatir hum, moramati de biga, rutanamaya, piro, chitat, manisanu, bandi, tatu, yadaham, sangsah bhagavan, onusah de victor, at all like to. Give me this kind of order, Se você vai me, me dar Christian, esta ordem, Krishna, por favor, somebody. me dê conhecimento, me ensine, me, me treine, por favor. So, <coughs> então, speaking, o Senhor Supremo vai dizer. Supremo vai dizer. O Senhor Supremo vai dizer, nesse mundo material, aqueles que têm Tattvavid, conhecimento sobre a verdade, eles podem ver o passado, o presente e o futuro. O Guru é igual ao Senhor Supremo. Ele não é quase igual ao Senhor do Supremo. Se eu disser que eles são quase iguais ao Senhor do Supremo, hum, você tem que entender que existem somente duas coisas: o controlador e aqueles que são controlados. O absoluto que predomina e o absoluto que é predominado. Então, Neste mundo nós podemos encontrar aqueles que são tatuavid, são pessoas excelentes. Eles são almas realizadas. Eles podem ver o presente, o passado e o futuro. E de acordo com isso, eles fazem, eles fazem seu serviço. Eles não são cegos, como as almas condicionadas. As almas condicionadas correm como cegas. Eles não conseguem enxergar o que vai acontecer. Eles não conseguem enxergar qual será a consequência do que eles estão fazendo. Eles não conseguem enxergar, porque eles são cegos. Mas o Tato a Vida, aquele que tem conhecimento sobre a verdade, pode enxergar o passado, o presente e o futuro todos eles uh, nós precisamos nos concentrar no nosso próprio coração e ao aplicar uh, a concepção perfeita sobre a atma nós sabemos que a Atma é Gyanamaya, ela é Chinmaya. Ela é fonte de conhecimento, ela é cheia de conhecimento, não fonte, perdão. Ela tem conhecimento, eternidade e prazer eternos. A alma é feita da mesma substância que Krishna é, é feito. A alma pode lhe mostrar a verdade, mas a sua alma agora está encoberta com mal. Então o Senhor Supremo vai dizer, Aqueles que são tatuavid, eles se concentram no seu coração. Eles vão encontrar o guru, a atma, e a atma vai ligá-los, vai guiá-los, porque paramatma está lá. Então, qualquer problema que vem, eles não sentem um problema. Eles têm que se concentrar no próprio coração, eles têm que encontrar... Esse foco, o Senhor Supremo uma vez disse: Tente liberar liberar si mesmo, Tente você, liberar você, da ilusão. Nós não entendemos o que isso significa. Como assim, libere você de você mesmo? O que quer dizer isso? Tente liberar você de você mesmo. O que, que significa isso? Nós não conseguimos entender isso com facilidade. Se nós vamos nos concentrar na alma, na alma pura, se você é uma alma realizada, a sua alma não vai lhe iludir, se você se concentra na alma, a alma não vai lhe iludir, mas o significado, mesmo em inglês, as pessoas que falam inglês, eles não têm realização desse fato, mas eles usam essa palavra. É. Está escrito... Não, os ingleses dizem isso. Vocês já ouviram, Deus ajuda aquele que se ajuda? Você também ouviu isso. Mas você não lembra disso o tempo todo, lembra? Eu lembro disso o tempo todo, diz Shambhava. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Aqueles que estão... não estão fazendo nada. Como se eles fossem um ídolo. Aqueles homens que agem como se fossem ídolos. Eles não fazem nada. Eles sentam e ficam sem fazer nada. Você vai na rua, você vê, tem gente sentada, gente tomando uma bebida, gente fumando. O dia inteiro eles jogam cartas. Se eles tivessem essa mesma paciência de não fazer nada, e se usassem essa paciência para entender Krishna, em um ano eles conseguiriam alcançar Bhakti eles ficam tomando chazinho, fumando, jo jogando cartas, eu olho e observo o que, que eles estão fazendo. Essa é a condição das pessoas, elas não fazem nada. Então, entendam esse significado. Você tem seu poder, porque eu sou sentado no seu coração. Eu sou o Paramatma que observa a sua alma. Se você se concentrar, você vai descobrir um poder imenso dentro de você. Mas você não sabe que esse poder está lá. Você pensa que você é pobre, que você não pode fazer, que você não pode lidar com a matéria. Ah, é tudo muito difícil viver, você pensa. Você entende errado se você pensa dessa maneira. É uma concepção imperfeita. Se alguma coisa negativa vier, concentre-se, você vai achar a solução. Você não precisa procurar lá fora, automaticamente você vai encontrar. Não é na mente, e sim no Senhor nós, Supremo. Porque o Senhor Supremo está dentro de você para te ajudar. A beast also, então dentro das. Does... Dos animais, Krishna diz a Ildave. Nos pássaros, em qualquer tipo de animal. Onde está o Senhor Supremo? Em tudo. Você teria que perguntar onde Deus não está presente. Perguntar onde está Deus é absurdo. Você teria que perguntar onde Deus não está. É uma pergunta toda. Perguntar onde está Deus. Você teria que entender onde ele não está. Ele está em todos os lugares. Então, dentro dos pássaros dos animais, existe a Atma. Você não consulta nenhum guru. Os animais perguntam para o guru: o que, que eu devo fazer? Eles agem através de um instinto. E assim eles dão à luz a luz, eles trazem filhos ao mundo, eles dormem, comem. Eles são movidos por um instinto natural. E o Senhor Supremo diz estes animais, animais não consultam um guru. Eles não acham necessário cons consultar um sábio. Mas o homem, ele vai pensar, eu preciso de um professor. Não todo mundo. Aqueles que são como animais, eles acham que não precisam. Quem diz para vocês que todos são seres humanos? Existem seres humanos que são inferiores aos animais. É Krishna que diz isso, não sou eu. Tem uns que têm duas pernas, dois braços, dois olhos, como um ser humano. Mas Krishna diz. Que alguns têm duas pernas, dois olhos, dois, dois braços, uma boca, mas eles são mais do que um animal, são mais animais que os animais. Qual é o significado? Mas Eles são inferiores aos animais, porque os animais podem ir até um determinado limite, mas depois disso os animais não podem ir. Mas um ser humano, um ser humano é capaz de destruir o mundo. O cérebro humano é muito potente. E essa é a nossa triste condição. Então o Senhor Supremo, Ele diz, eu estou dentro dos animais. E dentro deles existe a Atma. Paramatma e Jivatma, a expansão o Senhor Supremo e a alma condicionada está lá. Por tempo indeterminado, desde sempre o Paramatma acompanha você a mim. Ele reside dentro dos nossos corações. Hum, ele é a super alma. Ele nos observa. Não tenha dúvida em relação a isso. Então, os tolos pensam que não precisam de guru. Eles pensam que o que aparece na cabeça deles, eles fazem. Então, o que é bom e o que é ruim, Somente a alma pode entender. O Paramatma é o Senhor Supremo. Ele pode determinar fazer o bem e o mal, mas eu também tenho que realizar isso. E como que eu faço isso? Quando a co cobertura de Maya se vai, por que o Vaishnava é tão poderoso? Porque eles são guiados por Atma-Gyan. E são guiados pelo conhecimento espiritual. O que já está na alma, guia o Vaishnava. jivatma <Seguro -diança> Muitas Jivatmas são guiadas simplesmente por aquilo que elas veem. Os animais também, o que quer que eles vejam, vem com seus olhos, o que eles sentem com seu nariz, o que eles ouvem com seus ouvidos, eles dependem dos órgãos, dos sentidos dos animais. A maioria das pessoas é como um animal, eles dependem dos seus órgãos dos sentidos. Eu, eu mesmo ouvi isso. Eu vi isso eu mesmo. Isso é falso ego. Muitas pessoas, os pássaros também, os animais todos, todos dependem de uma experiência prática. O que eles veem, o que eles cheiram. O que eles escutam, eles dependem dos órgãos dos sentidos. E por isso eles são trapaceados, limitados. Mas o sado, o Vaishnava, não vai se limitar aos órgãos dos sentidos para colecionar conhecimento. O conhecimento vem do Senhor Supremo, dos outros sadhus. Eles se focam no Senhor Supremo, eles se dependem do Senhor Supremo. Mas a maioria das criaturas, eles dependem no que é prático, o que eles falam, o que eles ouvem, o que eles comem, o que eles olham. Eles são uh, manipulados por isso, são dirigidos, guiados por isso, pelo que eles sentem. Mas eles não dependem das palavras do Guru. Eles não pensam que é necessário. Eles não pensam que é necessário aceitar de verdade um Guru na própria vida. porque eles são guiados pelos próprios sentidos. E o senhor fala com Udhava, Udhava. Eu posso explicar para vocês um incidente. O senhor Supremo vai dizer, que incidente? Você pode aprender tantas coisas. O senhor Supremo, vai explicar coisas para Uda, mas eu vou fazer um exemplo agora de Shambhava para que você entenda. Uma vez existia um avaduta, um devoto que se concentra nos pés de lótus do Senhor Supremo, mas eles não estão minimamente interessados na matéria. Eles não cuidam da matéria, eles não se importam com o que eles estão comendo, como que eles estão vestidos, o que eles estão bebendo, ninguém entende. Ninguém entende o humor de Nityananda, Nityananda é um avaduta, ele está acima da matéria, ele age sem considerar minimamente a matéria. E é muito difícil de entender um devoto que está nessa posição. Sr. Shiva também é um avaduta. As pessoas comuns não conseguem entender um avaduta. O Avaduta age de maneira irracional, ele não está, porque ele não está minimamente conectado com a lógica material. As pessoas comuns estão guiadas pelos seus sentidos. Eles, têm, eles acham coisas, mas achar uma coisa não é uma evidência. Quando você acha que você entende, você não está diante de uma evidência transcendental. Então, as pessoas comuns, elas vivem assim, entre os sentidos e o que elas acham. O seu achismo pessoal. Então, o que eles observam, o que eles entendem com os sentidos e o que elas acham, o que elas inventam. Elas usam a própria mente, a fantasia. Ah, eu acho que é assim. Mas os avadutas, vocês não conseguem compreender. Os avadutas são completamente separados. O avaduta, ele tem um caráter que você não consegue entender. O que, que ele está fazendo? Por que, que ele faz isso? Ele pode estar nu na frente, meditando, cantando os santos nomes, eles não respondem o que você pergunta. Eles não têm um comportamento linear. Nitenanda Prabhu, ele vai até o Sri Vazangan e ele age como se ele fosse um bebê pequeno. Ele vai se deixar amamentar por uma mãe, por uma senhora que está, que tem leite. E ela é uma senhora de idade. E Nithyananda dorme no colo dela, como se ele fosse um bebê. E é um milagre. E quando ele, ele mama, muito leite vem, e ninguém sabe entender isso. Porque ele está vivendo como se ele fosse um bebê pequeno. Os avadutas... Ele não come a prachada, ela, ela mistura a prachada com a mão e põe na boca dele. E as pessoas acham que isso é estranho, mas isso não é realizável com a nossa mente suja. Você fala, ah, ele está fazendo isso porque ele está querendo desfrutar. Isso é um achismo seu e você vai para o inferno se você pensa dessa maneira. Malinima mistura a prachada uma senhora de idade põe na boca de Nityananda. Porque naquele momento ele está vivendo como um avaduta, como se ele fosse um bebê. Ele está, o avaduta está numa realidade transcendental. Eles estão acima de qualquer regra, regulação, de qualquer cálculo material. Eles estão acima do universo. Você não pode confinar os avadutas em nenhum tipo de limite racional. Eles são um tipo de devoto muito raro, e difícil de entender. Então, o Senhor Supremo vai responder para Uddhava vai falar eu vou falar de uma vaduta agora eles vão dar um eu vou dar um exemplo diz Maharaj Agora eu vou falar para você de Jadu Maharaj e de um avaduta, diz Krishna. Então nós vamos ver a conversa entre esse avaduta e Jadu Maharaj. kashchit charantam aputu bhayam kovim nirikshu tarunam yadaha prapachya dharmabit. Então, sobre Jadu Maharaj está escrito no Srimad Bhagavatam. Sobre Jadu Maharaj está escrito no Bhagavatam. Ele é o maior de todos dharmavids. Aqueles que têm conhecimento sobre o dharma, vidya é conhecimento vid, é aquele que tem vidya. Dharma é a verdade eterna. Mas Jadu Maharaj vai violar a instrução do seu pai, Jajati. E Krishna vai dizer que ele é honrável. Mesmo tendo é, evitado as instruções do seu próprio pai. Mas Krishna vai dizer que ele é, é muito honrável. Como é possível? Porque ele vai nascer na dinastia dos Yadus. Ele nasce nessa dinastia desse, desse personagem, Yadu Maharaj. Nós vamos explicar isso, mas não agora. Jadu Maharaj queria fazer Krishna Seva. Jadu Maharaj não estava interessado nas ordens do Pai, porque o Pai era um materialista. Ele evita a instrução do Pai porque o Pai era um materialista. Ele queria desfrutar da matéria. Então ele vai evitar o Pai e vai seguir o caminho de Bhakti. isso é bom, isso é superior. Se eu vou obedecer a ordem de um pai materialista, eu vou perder bhakti. Eu não posso viver devoção. Seguir a ordem do pai é algo honrado, mas não se o pai quer uh, que você faça coisas materialistas, se você vai perder bhakti por conta dessas instruções. Como no caso de Petama Bhishma, quando Bhishma, Bhishma Dev, ele encontra duas, as filhas de dois reis, duas princesas. Eles querem se casar Bhishma, com Bisma. Mas Bisma responde, eu não posso me casar, eu fiz um voto de Brahmacharya. Não, nós queremos nos casar com você. E elas vão se lamentar com Parashurama, com o guru de Bisma. Ela diz, nós tocamos seus pés de lótus, nós queremos nos casar com Bisma. Minhas, minhas filhas, diz o rei, nós não, elas vão se casar com ninguém mais além dele. E Parashurama diz, ei, você tem que se casar com elas. E ele diz, Gurudeva, eu não posso me casar com elas. Eu sou Brahmachari. Não, você vai se casar. Eu sou um Brahmachari. E desde o nascimento, eu resolvi isso, eu fiz esse voto. E Bhishma fica muito bravo. Como assim? Você me dá ordem para quebrar meu celibato? Epitama Bhishma vai abandonar o Guru. Um Guru que diz isso não pode ser aceito, que vai dizer coisas imperfeitas. Você sabe que eu decidi não me casar. Você vai me pressionar para casar. Então, Petama Bishma vai rejeitar o Guru, ele rejeita para Parashurama. Se o Guru não souber o que é apropriado, o que, que eu vou fazer com esse Guru? Isso é uma instrução que Bishma está nos dando. Bishma poderia ter aceitado isso, porque seria até tá, confortável para ele se casar com duas princesas, mas ele não aceita essa instrução, pois ele sabe que a verdade né, é mais elevada do que essa instrução.